por você algumas medidas. obrigada mas eu que agradeço agradeço a Bruna Bruna que saudade de você menina você tá sumida Será que você tá voltando para Guarapuava quem sabe a Suelen traz você para cá que tá precisando de profissionais né é, Suelen obrigada Obrigada por você oportunizar a minha fala aqui. Já quero agradecer também a Patrícia por estar nos apoiando, né? Agradecer aos nossos alunos que estão aqui, aos nossos tutores. A minha fala é muito pontual, não vou tomar muito tempo né, de vocês, tá? É, a Patrícia já, tá, já iniciou a gravação, sim. É o seguinte, eu venho aqui me falar com vocês sobre o final das disciplinas e os TCCs, sei que, assim, é a parte que está angustiando todo mundo, está me angustiando também, né mas é, a gente segue algum, alguns parâmetros, algumas resoluções, então, assim, é, quero tranquilizar vocês, tá? quero tranquilizar vocês a respeito disso, nós estamos finalizando um teste seletivo para a seleção de professores de TCC, porque nós temos 105 alunos, estamos com quatro professores selecionados, então não temos professores suficientes, né? estamos todos realmente, professora Suelen, com a corda no pescoço, preocupadíssimos, né? preocupadíssimas também de que como nós daremos conta e nós queremos fazer um trabalho de qualidade, então, nós, numa conversa com, com a coordenação da UAB e com os tutores e com alguns professores, nós tomamos a seguinte decisão. Primeiro que nós pensamos, já vou responder a pergunta de muitos alunos, por que, que a gente não faz grupo de TCC? Fui atrás, fui ver a gente tem um regulamento de TCC da pós-graduação e que a gente precisa seguir esse regulamento. E o regulamento da Unicentro, que é a universidade à qual nós estamos vinculados, não permite TCC em dupla, ou em trio, ou em grupo maiores. Então, são TCCs individuais, tá? Então, por isso que talvez a gente esteja também com falta de professores e de demanda, então, assim... Infelizmente, nosso grupo, nossos, nossos TCC serão individuais, tá? Não teremos, infelizmente, TCC em dupla. É, peço que, assim, vocês vão pensando nos projetos, porque nós, os professores que estão selecionados são, cinco, são quatro professores, nós tínhamos cinco, uma declinou o convite para trabalhar conosco, então, estamos com quatro professores, Vamos começar a disponibilizar essas linhas de, de, de pesquisa, só estamos dando um tempo para a gente não atropelar as coisas, determinar essa disciplina com a professora Suelen, que ela termina dia 17, né? Na verdade, assim, Suelen, não, não tem, ela termina, a disciplina termina antes, é, só que como nós temos a avaliação depois, e aí nós temos a, a, a segunda chamada para alunos que precisam, então, ela fica aberta até o dia 17, tá? Então, nós teremos, é, eu, os tutores e a Luana, que é a nossa estagiária, nós temos até o final do mês para organizar as notas e fechar o liceu, porque daí os TCCs passam a fazer parte do SGU, tá? Então, assim, é todo um processo. Então, não deixem, não esperem, assim, que nós vamos estender para depois de julho o final das disciplinas. Não, tem que fechar em julho, porque senão não abre para os alunos os TCCs no SGU, tá? que é por onde os professores vão orientar vocês, é onde vai se compor as bancas, tem tudo isso. Então, assim, a preocupação é que esteja tudo alinhado. Então, nós vamos dar para vocês até até dia 17, no máximo ali dia 25, não, não pode passar isso, porque nós vamos ficar com cinco dias para corrigir tudo, fechar a nota, fazer relatório, colocar no liceu, mandar para CAPES, a, a CAPES a prova e abre o SGU. Então, assim... É um processo muito corrido, não deixe para cima da hora para dizer assim, ah, depois a gente manda. Não manda, porque depois que fechou, é toda uma burocracia. E aí, se forem se, se reprovarem, só vão fazer é, é, a repescagem, digamos, numa segunda oferta da pós-graduação. Que a gente já teve problemas com isso, de pessoas que foi deixando, deixando, deixando, e aí reprovou, e aí queria aproveitar as disciplinas, mudou a grade, fez pouca diferença, poder aproveitar três disciplinas. Então, não deixem, tá? Vão, eu sei que a gente está no final, a gente está com a corda no pescoço, e nós viemos assim, nós viemos trazendo, a professora abre mais um prazo, abre mais um prazo, as pessoas cobraram da gente, é ah, porque a professora não está dando para a gente, é... você está estendendo muitos prazos. Sim, nós estamos numa época de pandemia, e muita gente... E muita gente estava com Covid, né? familiares com Covid, e a gente entende isso, e a gente foi estendendo, foi estendendo, foi estendendo. Inclusive a atividade, de pra, a comunidade de prática, né, isso além a gente estendeu um pouco mais é, a, co, a colocação das atividades, porque a gente estava com gente com, com Covid, familiar com Covid, familiar no hospital, e a gente compreende, a gente entende. Tá? Então, assim, é, a Luana tá, a Luana Aparecida tá perguntando você pode colocar até o dia 20 a, a, aí é com a professora Suelen, ela vai dizer pode, eu tenho que me precaver e abrir o sistema mas a comunidade é prática não são, se for, for, são as outras atividades porque essa fechou né? Porque até porque veja bem gente são cinco polos 105 alunos e nós só temos cinco tutores para corrigir tudo isso né? É, eu, eu penso assim, Eleni, eu vou falar agora nesse início, é, eu penso se é viável por conta do trabalho dos outros, né? Tipo, eu posso dizer, ah, deixa a disciplina aberta, só que não é um trabalho que, que eu vou fazer, né? Então, assim, como que eu vou é, dar serviço, né, sobrecarregar os meus colegas? Eu não posso fazer isso, porque é, fica complicado, né? Então, eu acredito, assim, que a gente, nesse momento, é importante que a gente tenha esse bom senso e consiga terminar as atividades dentro do prazo para não ter problemas, né? De chegar a perder e tudo mais. Isso mesmo, concordo com você, Sueli. Concordo com você, então, assim... É porque é... as disciplinas, na verdade, Luana, as disciplinas, o prazo da nossa disciplina é dia 12, né? Eu acho isso. que isso estava claro, assim, desde o início no, lá no Moodle, né? O período da nossa disciplina. E como a professora Elenir colocou na, na... A gente não pode ultrapassar muito esse prazo por conta do fechamento, né? É, porque assim a gente tem que, de qualquer forma, colocar até o final do mês essas notas. Então, se vocês não tiverem notas, vocês não vão para o TCC, e essa é a grande preocupação. E a minha proposta, então, é assim, ó, vamos lá. Vamos pontuar aqui, tá? Vamos pontuar. É... Vamos deixar a disciplina aberta, tá? Até dia 20 de julho. Vou pedir para a Fabiola alterar dia 20 de julho o último prazo para entrega das atividades. Ponto. Respeitando o que vocês estão me perguntando aí. Dois tá? Questão 2. Dia 30, já terminou o processo seletivo dos professores, tá? Dia 30, eu vou me reunir com todos os professores e todos os tutores, tá? E nós vamos ver, eh, bater o martelo na linha de pesquisa, deixamos tudo organizadinho, é, eu tinha marcado pra, para o dia 3, mas dia 3 vai ficar muito apertado para a gente pedir para a Fabíola colocar tudo isso no sistema. Eu vou pedir para, já que a Patrícia está online também, é, agosto, se a agenda da, da, da, da Patrícia estiver liberada para uma reunião, uma web conferência, uma web conferência com todos, Alunos, professores, tutores, para o dia 4 de agosto. Só é um minuto, eu vejo a agenda, professora. Daí, em vez da a gente fazer pelo RNP, a gente pode fazer pelo StreamYard, né? Que daí todos os alunos ficam lá no YouTube. 4 de agosto, deixa eu ver aqui. Isso, é uma quarta-feira. Dá, posso agendar, então? Pode agendar, 7h30. 7h30, reunião com, com título... É, orientações Orientações de TCC Tá, daí será pelo StreamYard, tá, professora? Okay. Vai, entra menos gente no link e os alunos ficam no YouTube, certo? Ótimo, ótimo, é melhor ótimo. Daí, tá? uhum. Beleza, então. então tá agendado, já passo a agenda para vocês Beijos Beijo, obrigada, Patrícia Então, já tá agendado, queridos alunos Nós vamos colocar eh, a, a, Lá no Moodle também vou pedir para os tutores reforçarem com vocês, não perderem, então, nossa reunião no dia 4 de agosto, uma quarta-feira, 19h30. Tá? E aí, assim, vocês vão conhecer os professores, as linhas de pesquisa já vão estar no mudo para vocês. É, eu vou mandar isso para os tutores e encaminhar para vocês, porque vocês vão ter que se inscrever por linha de pesquisa com os professores. Ah, eu quero fazer com a Sueli, mas eu quero fazer a escrita de sinais, mas a Sueli não orienta a escrita de sinais, que eu sei ela está orientando literatura surda, né? Que eu dei uma olhadinha, então, assim, vocês têm que focar para onde vocês querem fazer a pesquisa de vocês. Uma segunda, uma segunda, uh, um segundo item, o terceiro, ou quarto, né? Que a, que a professora Cida pediu para repassar para vocês. É, houve algumas perguntas se os alunos podem fazer pesquisa de campo. Primeira coisa na pesquisa de campo. Pesquisa de campo com o ser humano, nós precisamos passar pelo comitê de ética. Primeira coisa, não temos tempo hábil para isso. Até porque com a pandemia, né, segundo, é proibido pela Unicentro é a pesquisa de campo. É, mesmo nos estágios, os estágios são, estão sendo feitos online, né? É, então, assim, são duas coisas que estão nos impedindo. O que pode acontecer é vocês fazerem, talvez, uma, um bate-papo com os professores mas, se vocês forem usar isso na pesquisa, tem que passar pela comissão de ética, e isso demora em torno de dois, três meses. Então, eu aconselharia a não fazer pesquisa, pesquisa de campo e se deter muito mais nas pesquisas bibliográficas nesse momento. Né? É, Por? Porque, porque a gente tem que também respeitar o nosso professor que está lá, aquela comunidade escolar que está lá, né, do outro lado, como que eles vão reagir a isso, e nós estamos aí, gente, entrando num, num processo aqui no Paraná, principalmente aí, com essa terceira cepa que está vindo aí, que é, quem assiste o jornal está ficando assustada, eu estou assustada, né, hoje nós perdemos um colega no mestrado, né, pela Covid, um rapaz de 32 anos deixou duas crianças lindas, maravilhosas, né, então, assim, nós temos que nos cuidar, mas também temos que cuidar do outro, né, então, é, essa questão de pesquisa de campo, infelizmente, não temos como fazer, tá? Todas essas orientações nós vamos fazer de novo no, no dia 4, tá? mas só para vocês, quem já tem o projeto que fez lá na disciplina de metodologia da pesquisa, né, agora... Se fez com pesquisa de campo, tem que pensar em mudar essa, essa pesquisa e fazer pesquisa bibliográfica, né? Então, já vão fazendo as pesquisas aí nas internet, de livro, para que vocês possam ir é, encaminhando já a pesquisa e direcionar depois que os professores colocar as linhas de pesquisa para que vocês consigam se organizar, ok? Não sei, Sueli, se eu deixei passar uma coisa que... A gente conversou. Acho que é isso, Elenir. Acho que é isso. Acho que ficou bem claro o que você colocou. É, é, e assim, qualquer dúvida, peçam aos tutores, eles sempre entram em contato conosco. Eles têm dúvida, eles passam para a gente, eles repassam para vocês. Então, isso é, é muito bacana. O que vocês colocam também lá no mudo sempre é respondido pela gente, o que compete a gente, sabe? Ah, e é o que eu quero dizer, especialmente para o polo de Foz do Iguaçu. Tá? Foz do Iguaçu, a nossa tutora, que a gente não sabia, e vai ser um susto para todo mundo, né? ah, a Roberta, esse é o sinal da Roberta, a Roberta está grávida e vai ter neném agora dia 15. Eu fiz isso também, eu fiz isso também, Suelen, essa semana, quando ela me chamando uma chamada de vídeo, ela falou, eu também estou grávida, porque a nossa, a nossa estagiária está grávida. Então a gente tá, já está conversando com a professora Cida, com a coordenação da UAB, como que nós vamos proceder, porque assim a Roberta tem. A Roberta tem direito né, a, a esse afastamento. Então, nós não iremos deixar eh, o Polo de, de, de Foz do Iguaçu eh, sem, sem auxiliar, não. A gente está se organizando para ver se a gente... E, e ver, não, nós vamos atender vocês da melhor maneira possível. Eu estou eu tentando entrar em contato com, com o pessoal do Polo, que sempre nos auxiliaram muito para a gente ver o que, que a, gente vai, a gente vai conseguir fazer aí e dar esse suporte aí para os nossos alunos de Foz do Iguaçu. E de antemão já quero desejar assim para a Roberta muita sorte, muitas bênçãos, né? E que assim esse neném venha é, coroar né, a sua felicidade e o nosso curso também, né? Que vem aí com... Com, com muitas alegrias e muitas felicidades. Então, assim, o pessoal, é então. bênção, né, Elenir? Viu, Elenir? antes de você sair, você responde a pergunta do Felipe, fazendo o um favor? Que eu acho que você tem mais propriedade, eu não tenho. Caso entrevistando os surdos e elaborando um termo de livre esclarecido. É, não sei se pode, na minha Encena UFS, que foi feita assim com esse termo. Olha,. E... Mesmo que ele assinar esse termo, Felipe, tem que passar pelo Conselho de Ética da Universidade, é um regulamento da universidade. Tá? Então, eu até posso dar mais uma conversadinha com a professora Cida, mas ela deixou bem claro que não pode se não passar pelo Conselho de Ética. A não ser que você se disponha a fazer um pedido ao Conselho de Ética, e aí é todo um processo, tem que protocolar né, esse pedido e demora. Agora, em épocas de pandemia, ele demora um pouquinho mais, né? Então, se você acha necessário, se você acha que não tem outra forma de fazer, nós podemos pensar nisso, mas em último caso. O TCC inicia-se dia 4, Tá? Dia 4, você já tem os professores, você já tem as linhas de pesquisa, então, por isso que eu estou pedindo, Lucineia, que vocês não faltem à webconferência do dia 4, tá? Porque no dia 4 a gente esclarece todas essas dúvidas, apresenta os professores, vocês já têm as linhas de pesquisa que serão para para vocês, então, até quando? As bancas serão. Em outubro, tá? Na segunda quinzena de, de outubro nós começamos as bancas. Quem terminar antes podemos fazer as bancas antes, tá? Então assim, né? Para quem sim ficará gravado, a, a Patrícia sempre grava as nossas as nossas reuniões, as nossas web, então pode ficar bem tranquilo que será gravado, tá? Então, voltando à questão do Felipe. Felipe, se você acha necessário, conversa com o teu tutor e ele entra em contato comigo e aí a gente vê o trâmite. Só digo a você que é demorado, tá? Bem demoradinho. Já não, não desanimando, mas colocando para você assim a realidade agora, principalmente em época é, de, de, de pandemia. A linha de pesquisa, eu vou disponibilizar todas elas porque encerra a, a seleção dos professores dia 24, tá? Então, a gente ainda não sabe quantos professores estão, vão se, se inscrever, terminou ontem a inscrição. Então, amanhã eu vou baixar na bandeja, vou ver quantos professores se inscreveram, e eu só posso pedir a esses professores as linhas de, de pesquisa depois que finaliza o processo, para não caracterizar trabalho, Tá? Então, termina dia 24, eu acredito que dia 25 eu já possa pedir para eles disponibilizar as linhas de pesquisa, dependendo do número de professores, tá bom? E aí eu já mando para os tutores, deixo, o Mudo vai ficar aberto para vocês até o final do mês, já colocamos no Mudo também, para que vocês vão se inscrevendo e os tutores vão, vão colocando para vocês, ok? Elenir, acredito ali que a questão do pré-projeto, é, eles tiveram a disciplina com o professor Ari, né? Isso. Então, assim, Felipe, acredito eu que é, vocês já tenham um pré-projeto, ou tenham pelo menos uma base, é o que a gente espera, porque se vocês chegarem sem pré-projeto para os orientadores, a gente tem que começar do zero, e o nosso prazo, ele não é, né? Vejam, de agosto a, a, a outubro segunda quinzena, então a gente não tem tempo para fazer pré-projeto, depois fazer o um projeto, enfim, né, o ideal é que vocês estejam com o pré-projeto pronto. Isso mesmo, depois, vocês com os projetos prontos, vocês alinham com o, com o orientador a pesquisa de vocês, né, e a gente está tá, tá trabalhando com uma pós-graduação, então vocês já sabem como fazer pré-projeto, o projetinho deixar pronto assim. E aí vocês com o projeto, vocês leem o projeto e encaixa na linha de pesquisa. Porque todos os professores que vão orientar são ótimos, né? Esses que a gente já já tem selecionado e, e os outros que virão já vêm com mestrado aí pela frente, né? Então eles também sabem orientar, são ótimos orientadores. Eles passam por uma banca avaliativa para vir, para orientar, né? Então, assim, isso eu quero que vocês fiquem bem tranquilos. Então, já vão alinhando isso tudo e não esperem, não esperem o professor, ah, agora nós vamos trabalhar isso, isso, isso, isso. Não, vocês têm que decidir o que vocês vão trabalhar para que o professor, a partir daí, oriente vocês, tá bom? Mas eu não vou tomar mais o tempo da Suelen, porque eu já tomei quase meia hora... Lucineia, é o prazo final 10 de novembro, tá? Por quê? Porque nós também temos um prazo limite aí com a pós-graduação, né? Depois que vencer os 18 meses, não tem mais é, como a gente colocar nota em lugar nenhum. E aí nós temos o relatório final ainda para colocar as notas, Tá bom? Marcelo, pode, pode, você vai escrevendo o teu TCC, depois você senta com o teu professor, teu orientador, e ele vai alinhar, quem puder escrevendo, termina as atividades, vai adiantando, o professor vai ficar muito feliz com isso, né? porque você já, isso é sinal que você já tem um conhecimento, né? e o professor vai dizer assim, olha, vamos caminhar por aqui, só falta isso, complementa aquilo, e finaliza o trabalho, Eu acho que isso é maravilhoso. Quanto mais vocês puderem pesquisar com antecedência, melhor ainda. Né? Suelen, obrigada. Bruna, obrigada por estar nos auxiliando, tá bom? E boa aula para vocês, tá? Suelen, boa sorte. Roberta, boa sorte. Eu sei que a Roberta também está nos assistindo, né? Que Deus abençoe você, dia 15. Tá? E nós vemos. Nós vamos conversando, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Boa aula a todos. Muito obrigada, professora Heleni, né, pela essa explicação. Vocês sabem. Eu sei que vocês estão angustiados, estão nervosos com o TCC. Suelen, só um pouquinho, só um pouquinho, Suelen. Eu vou desligar a minha câmera para eu conseguir ver você melhor, tá? Pode, pode continuar. Eu acredito que agora, né, que a professora Elenira explicou... Né? Vocês já estão mais calmos. É, o que eu vou falar aqui agora é muito importante que vocês organizem né? esse pré-projeto para terminar. Não deixe para a última hora, né? Não fiquem esperando acabar a disciplina. Né? Então, é importante que vocês deixem tudo organizado, porque assim vai ser melhor para vocês conseguirem organizar o tempo de vocês. Também eu gostaria de agradecer a né? Bruna, né? que está fazendo a minha voz nesse momento. Né? Estou fazendo a língua de sinais e também ela interpretou. A Bruna, ela é a minha prima. E eu estou muito feliz, porque né? Nós trabalhamos, ela trabalha numa escola estadual, ela é intérprete também. Tchau, Elene. Tchau, tchau. Então, muito obrigada, Bruna, né, por esse apoio. Né, a gente percebe que né, temos intérpretes muito bons na, na rede estadual de ensino, né? Que conseguem ter essa essa fluência, e eu sei que fazer a voz não é fácil, é difícil, então muito obrigada por isso. As escolas estaduais sempre estão precisando dos intérpretes, que eles continuem estudando, fazendo essas adaptações para os alunos, para que consigam ter maior sucesso. Né? Agora nós vamos conversar eu vou pontuar alguns pontos aqui. O que aconteceu dentro de cada disciplina. Alguns conteúdos também que não podem faltar. Por exemplo, vocês aprenderam, aprenderam várias coisas agora que estamos na reta final vocês não podem esquecer, não podem deixar guardado esses ensinamentos né, que vocês tiveram. Porque o ensino com a pessoa surda, ela precisa sempre ser o melhor, de qualidade, para uma construção melhor do conhecimento. Vocês aprenderam no, no decorrer das disciplinas como que tem especificidade, especificidade linguística da Língua de Sinais. Ela é diferente do português ou ela é igual? E quais são né, essas diferenças se é diferente? Quais são a especificidade da língua? O que ela tem de diferente? Quando um surdo ele vai ir para o mercado de trabalho, como que é isso? Eles vão lá contratar ele por dó, por misericórdia, por, por qual o objetivo? E nós sabemos que não é isso, que ele é uma pessoa, que tem uma cultura, que está inserido dentro do mundo e é um mundo totalmente diferente. É um mundo totalmente único. e muitas vezes as pessoas que escutam deixam isso abafado, né? e nós precisamos estar aí com isso, que o surdo fosse largado e não é isso que nós aprendemos que ele não é uma pessoa excluída da sociedade. nós precisamos entender que o sujeito surdo ele está inserido e ele é igual a todos. mas como Às vezes as pessoas pensam que o surdo não sabe, não tem o conhecimento, mas por quê? Ele não sabe ler, por que ele não sabe ler? A gente precisa entender como que foi desde o começo do, desse ensino até agora o caso. Por exemplo, vocês sabem que eu tenho um filho, né? Um bebezinho. E como que a gente se comunica dentro da minha casa, né? A gente tá treinando, sempre treinando e tudo mais. Assim é com a criança surda, né? Treinando sinais com ele. Por exemplo, o meu filho, eu vou falar com ele... Sempre tô falando com ele, ensinando para ele as palavras, e assim ele vai aprendendo, copiando, e dessa forma ele vai aprendendo a língua. E o surdo, ele é igual? Quando a criança, o bebê surdo, e a mãe começa a falar né, a língua oral, O um bebê é um surdo. E a mãe tá falando. Mas vai voltar a comunicação, porque a criança ela não tá entendendo aquilo que a mãe tá falando. A língua se mexendo, não vai ter uma língua. Não é uma língua oficial dele. Ele vai não vai entender o que a mãe tá falando e, e dessa forma ele vai crescer. E dentro de casa todo mundo tá conversando, escutando. E essa criança está crescendo. Imagina o quanto de atraso ela teve nessa linguinha. Ela teve um atraso na... nessa língua, nessa aquisição de língua. Então, o surdo, como ele não consegue ter essa língua, ele tem um atraso na leitura, ele tem um atraso no conhecimento, e muitas pessoas não entendem, porque falta a língua, falta um todo, falta a linguagem dele, ele é um mundo totalmente diferente, ele não tem essa comunicação com os outros, né? O que é um erro? Você colocar um surdo na escola... Isso é inclusão, né? Uma escola inclusa. Eles colocam o surdo dentro para ele começar a aprender o que dentro dessa escola enorme? Ele aprende o português. Mas o surdo, ele tem essa linguagem, essa língua portuguesa? Ele não sabe nada de português. Ele não sabe nada de libras. Ele não tem nenhuma matéria, nem nenhuma disciplina, ele não consegue. Então, o surdo ele precisa aprender todo, ele tem todo um desenvolvimento e como que ele vai aprender a primeira e a segunda língua se ele não tem conhecimento nenhuma e nem a outra. Então, ele fica entre aquele intermediário, ele não entende nem o português, não entende a Libras, ele não entende nada ainda. Começa a ter um outro tipo de atraso e isso é comum, sempre acontece dessa forma. É, nesse contexto de, de ter conhecimento e tudo mais, nós temos um contexto, uma responsabilidade dentro de tudo isso, né? Porque, como vamos fazer com que esse surdo evolua e desenvolva a sua língua, né? Agora que vocês conhecem, né? Tem esse conhecimento, é importante que vocês não parem de. Querer sempre evoluir, conhecer mais. Porque vocês também têm essa responsabilidade. Agora que a disciplina está chegando ao fim, não fiquem acostumados com isso, porque vocês também têm a responsabilidade de, de tudo isso. Responsabilidade de cada um, de ele, realmente a inclusão acontecer. Porque vocês têm esse conhecimento agora. Nós não podemos estacionar no tempo. Nós não podemos omitir essas informações que nós aprendemos no decorrer da disciplina. Né? A gente sabemos que o contexto é importante. Né? Nós sabemos do direito linguístico do surdo. Tem, teve essa disciplina, mas o que está que faltando? O que, que falta, né? Eu pontuar em mim para fazer com que esse surdo evolua e assim tenha uma melhora. O que falta a gente fazer com que essa pessoa consiga evoluir? Vocês viram no dia da oficina da webconferência? Alguém deu uma, uma oficina sobre ah, a Sueli? <risos> Eu vi no dia da webconferência, eu fiz uma oficina para conversar com vocês e eu percebi que muitos trabalham dentro da escola e também algumas pessoas em algumas empresas, né? Então, mas é, como que eu, dentro da minha empresa, vou fazer o, meu, o que eu aprendi no curso? Né, nós temos duas áreas. As pessoas, que são os professores, né, que trabalham na educação, sempre é o um público maior. Né, as pessoas que estudam após... Aí o professor, né, por exemplo, tá lá na escola, ministrando a disciplina de equipe. Certo, né? Tá ali explicando a sua disciplina. Como que eu vou montar esses materiais visuais para adaptar e dar para o meu aluno surdo, né? A pessoa precisa pensar como é esse mundo do surdo. Não é porque ele é deficiente, não é isso. Ele tem uma especificidade linguística. Ele, ele precisa dessa adaptação de materiais para ele conseguir ter o mesmo conhecimento que os demais. Às vezes nós pensamos, tem um intérprete e pronto, acabou. Né? Mas como assim? É só o intérprete ali sinalizando e o surdo. E o surdo que não conhece a língua de sinais? Como que está ali aprendendo a cada dia, a Libras, tendo contato? Como assim? Como que vai aprender a disciplina, né? Também é responsabilidade do professor com que fazer esse aluno entenda a sua disciplina. Vocês que são professores, que estão fazendo a pós, terminando ela agora, precisam ter essa responsabilidade com o um aluno surdo. Ah, tem alguns que pensam, ah, mas eu não tenho esse aluno surdo, não é meu. Mas, na verdade, você tem responsabilidade, sim. Né? Você tem responsabilidade de orientar né, esse aluno dentro da sua sala de aula para que ele consiga ter o conhecimento que os demais estão tendo. Eu preciso orientar também os demais professores ali do meu colégio, né, que não tem esse conhecimento que eu tive. Senão as pessoas acabam não percebendo né, quais são o seu real posicionamento. Então você precisa também entender que o seu aluno, ele é surdo, ele é visual e ele precisa desses materiais que são adaptados. Só um pouquinho que eu estou vendo aqui na minha colinha. As pessoas que trabalham né, na empresa agora. Essa fala é para vocês. Como é importante a gente reconhecer como é importante a gente reconhecer que existem as diferenças e os costumes são iguais, né? Que tenha a diferença. Que tenha a diferença o cidadão ali, o cidadão surdo, ele é igual ao cidadão ouvinte. Dentro do mercado de trabalho, né? A responsabilidade da empresa também é de adaptar para a pessoa surda. Consiga, que ela consiga realizar esse trabalho. Ah, mas por exemplo, numa empresa né, de construção ou numa empresa que faz um trabalho repetitivo, o surdo só faz um trabalho braçal, só um trabalho pesado, mas a pessoa ela, ela é igual a outra, ela consegue realizar qualquer função igual aos demais. Agora que vocês têm esse conhecimento sobre a pessoa surda, sobre esse mundo surdo, sobre a sua cultura, sobre a sua identidade, sobre a sua língua, vocês têm essa responsabilidade dentro da empresa onde você trabalha. De adaptar e fazer com que esse cidadão, com que esse sujeito surdo seja incluso para que ele sinta, se sinta parte da empresa de verdade, realmente, né? Você já virou algum surdo trabalhando dentro de uma empresa? Qual o tipo de trabalho que ele faz? Ele sempre está calado, sozinho. Né? Não tem interação com as pessoas, com os demais. Ele né? só faz o trabalho repetitivo e volta para casa. já pensaram como que vai fazer com que ele seja incluso dentro da empresa onde trabalha? Então, vocês precisam dar essa oportunidade à pessoa. Esse é o momento de vocês... É o momento de vocês aprenderem a língua de sinais. As pessoas precisam aprender, de, independente dentro da empresa ou dentro da escola, para que tenha essa inclusão real, né? Eu sei que a inclusão maior acontece dentro da escola, onde é colocado o aluno surdo ali. É um sonho que tenha uma escola bilingüe, né? Mas, na realidade, é que existem pouquíssimas escolas bilíngues É que existem projetos. Que tem a disciplina de Libras para ser ofertada na escola, nas escolas bilíngues. Nossa, não estou conseguindo ver sua sinalização, Sul. Agora, agora nós temos um projeto um projeto de lei que visa o que que sejam criadas escolas bilíngues que seja ensinado desculpa que seja ensinado aqui ah, tem educação bilíngue dentro da LDB como que vai ser ofertado? Como que vai ser ensinado? A modalidade. Isso é muito importante porque a comunidade toda está torcendo para isso, para que aconteça isso. Porque isso é melhor dentro dessa área da linguística, da linguagem. para que aconteça essa interação entre o sujeito surdo e a língua seja desenvolvida de forma clara. Daí teve alguém ali, uma menina, Lucinéia, que ela conseguiu... Duas tutoras, então é o passos pequenos que nós vamos dando, e isso é muito bom. O ensino, ensino para a pessoa surda, ele é de passos pequenos, né até a pessoa conseguir se desenvolver por completo. É uma luta para que nós consigamos fazer com que isso aconteça. É importante deixar bem claro para que vocês entendam que a Libras, ela tem uma estrutura própria. Diferente do português. Nós temos substantivos, temos os verbos, o substantivo, o sujeito, tem o sujeito, tem o verbo e tem o objeto. Né? Essa é a forma da estrutura da língua. No português, na libras essa estrutura é totalmente diferente, tem a sua especificidade. Porque ele é um, o surdo, ele é totalmente visual. Né? E a mão dele é o meio da sua comunicação. O seu espaço, o lugar onde a pessoa está inserida, as expressões, o movimento. Porque Tem uma pessoa me observando e ela precisa entender de forma clara. Então, vocês têm que ter esse conhecimento sobre a língua para que consigam aprender que é importante ter esse contato com o surdo para que a Libra seja desenvolvida. Então, <risos> né? Eu vou resumir aqui tudo que foi. Eu vou vou resumir tudo para vocês consigam que consigam entender esse conhecimento. Porque parece teoria, né? né? Na teoria, vocês já sabem e tudo mais. Mas, o que, que é importante? Tem uma construção dia a dia que tem um contato com o surdo. É importante a teoria. É importante que respeite, né? o sujeito surdo. é que vocês consigam sempre proporcionar essa construção, esse conhecimento melhor para o sujeito surdo. Independente da área de trabalho de cada um, Nós temos o conhecimento sobre a história, sobre a língua, também sobre a sociedade política. Então, todos esses pontos é importante, né? Eu queria saber, né? Uma curiosidade... Sobre vocês. Vocês podem. Eu vou dar. Vou disponibilizar? Eu já disponibilizei alguns na disciplina, alguns materiais para vocês praticarem. Vocês conseguiram? Como é que foi essa experiência? Vocês conseguiram ou não conseguiram? ou ignoraram os meus materiais. Eu gostaria que vocês me respondessem no bate-papo, por favor. Lumico, que sim, né? você conseguiu fazer, você conseguiu aprender, como que foi a sua experiência? Pessoas estão digitando. Vamos, né, aqui, compartilhar aqui. É muito importante. Ah, fez joguinhos. Muito legal. É importante que vocês aprendam a L2. Ela precisa ser praticada para que vocês consigam aprender a língua de sinais, porque se vocês não praticam, vocês não vão conseguir ter a fluência. A Lucinéia, é isso aí, Lucinéia. É um passo de cada vez, é praticando, né? dessa forma que você vai ampliar o seu conhecimento e assim melhorar a sua língua. A Elise. É muito legal, né? é muito rápida a, a letra da música, então é preciso ter calma, não precisa ficar preocupada. Não precisa se preocupar em fazer tudo muito rápido, porque eu sei que você vai conseguir no futuro próximo. A Lucinéia fez uma pergunta. Se eu consegui fluência, como que foi a minha fluência? Foi na comunidade surda ou foi na minha formação de docência, enquanto intérprete? Bom, eu vou falar sobre a minha experiência. <risos> Junto, né? O contato com a comunidade surda e eu interpretando quando trabalhava também. Meu primeiro contato com o surdo foi no ano de 2008. O primeiro contato que eu tive, eu sabia muito básico né, de tudo isso. Era o conhecimento básico, eu fui aprendendo. Aí depois eu pensei que eu queria né, me especializar na língua de sinais. Que o meu foco seria sobre isso. né queria me tornar intérprete de Libras. E eu fiz a banca da Feneis. E eu já trabalhava. Em 2009, eu comecei a trabalhar com, como intérprete de Libras. E foi assim que eu comecei a ter o contato com os surdos. Sempre junto com a comunidade, né? Nas, na igreja também. Né? A gente sempre se reunia para comer, para conversar, pedir a pizza. Né? E foi dessa forma que eu fui tendo esse contato, esse convívio com a, com a comunidade surda. No meu local de trabalho também era um contato diário, enquanto intérprete e dessa forma que eu fui melhorando a minha língua até, até chegar agora, mas confesso que não posso parar nunca, que é, a língua está sempre em mudança e o contato é diário e nós temos que evoluir dia após dia. É, o Marcelo... Só um pouquinho. Esperei só um pouquinho que eu saí do negócio. Ai, como é que... Ai, eu vou encher. Achei. <risos> o Marcelo escolheu... Uma música? Você escolheu uma música? A Sueli? A Sueli. Escolheu uma uh -huh. música para eles treinarem. Eu queria ver como é que é a língua de sinais, é algo muito leve. A música, os sinais são leves, eu sei que é difícil de ter essa tradução Principalmente na questão das metáforas. É difícil, mas fica bonito, um sinal leve, é muito bom aprender, eu gosto. O Marcelo já trabalhou, né? E continua. Continue sempre trabalhando para ser cada vez mais evoluir cada vez mais na língua. Vocês querem, né, ter esse contato com Como o surdo às vezes fala que não consegue, né, ou não conseguem ter o contato, é isso? Vocês não conseguem? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida para fazer para mim? Vocês podem perguntar. Nós estamos quase no final já. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se vocês quiserem que eu explique também alguma coisa, esperando, né, o pessoal digitar. A Lucinéia perguntou como que são as metáforas nas músicas, como que se faz na prática. Então, a minha opinião né, sobre o assunto e a minha experiência já com isso. Eu já fiz muita coisa errada, né? Por exemplo, eu estou sinalizando. Se eu não estudei antes de sinalizar né, uma música, como é que vai fazer? Às vezes a gente tem que repetir, às vezes uma repetição de sinais. Eu é, não sei o sentido da música, não sei o sentido que tá falando... Tá me ouvindo? Ai, tá travando aqui. Desculpa. Por exemplo, então, se eu for interpretar uma música e eu não conheço a letra dela, a história da música Pode ser que eu faça, que tenha falha na minha interpretação, né? que eu não consiga concluir ela 100%. Mas se eu conseguir estudar a letra da música antes, adaptar, fazer as adaptações necessárias, conhecer a letra, conhecer o significado da música, aí eu vou conseguir ter a tradução da forma correta. É assim que acontece com as metáforas. Então, antes, a gente tem que estudar muito o significado da palavra. É quando a gente... Eu coloquei os materiais. Tem alguns materiais já sobre... Sobre as analogias, as análises sobre as músicas para vocês. Já coloquei alguns materiais, vocês conseguiram ver? É importante que vocês estudem e vejam como que é feita essas análises. como que é a música na língua de sinais, como que é a questão visual a pessoa surda. A Sandra, ela me perguntou Sobre a fonologia da Libras? Olha. Sobre os icônicos da língua de sinais, os professores explicam como é que, que é feito os sinais icônicos e os arbitrários. Porque... Eles não caminham juntos. Eles são simultâneos. O icônico não é simultâneo. Tem uma palavra na, no português, por exemplo... que significa que ele não tem relação nenhuma com o sinal feito. E dentro da língua de sinais, o professor explica o que é algo que tem a relação e que seja simultânea. E não é simultânea. Por exemplo, carro, esse é o sinal de carro, ele é simultâneo, ele é parecido, porque ele lembra o movimento que é feito, você consegue visualizar o sinal. Esse é o sinal de carro, então ele é simultâneo, então esse é o sinal icônico. Por exemplo, o sinal de água, esse é o sinal de água. Ele é icônico, mas ele não é simultâneo. Vocês sabem qual o contexto desse sinal? Do sinal de água? Eu vi um vídeo, um filme da Ellen Keller que tem um uma máquina de água, um poço, <risos> um poço, né, onde sai a água, né, e, e, esse... e é por isso que o sinal é dessa forma, por causa do que faz para pegar a água do poço, eu não sabia disso, aí eu estudei, fiz a minha pesquisa sobre isso, e foi assim que eu... Porque não é 100%... Não é visual, por exemplo, o sinal de carro, a gente já vê, já entende que isso é um carro ou é um copo, um pássaro. Você consegue visualizar o sinal de forma clara por exemplo, o sinal da água, se um é é isso mesmo. Porque quando eu consigo visualizar e é, tem uma relação entre o objeto de forma clara, ele é simultâneo, é icônico. Então, se eu não, não, não consigo ver um, uma relação direta, ele é icônico, mas ele não é simultâneo. Ou é arbitrário? Uma dúvida, por exemplo. O curso eu tranquei. Ou... Ou abandonei, interrompi ou parei, né, o surdo, ele consegue entender, né, tranquei, consegue visualizar também. Eu tranquei o curso, esse é o sinal aqui, tranquei, certo? Então... Beleza? Nós então, chegamos ao final. É, muito obrigada a todos né, pela paciência. Duas disciplinas de Libras. Né, cinco disciplinas também. É, estamos chegando ao final. Ah, são cinco? Duas disciplinas de Libras. Muito obrigada pela paciência comigo, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão sempre buscando conhecimento. Espero que vocês não parem, que queiram sempre evoluir né na língua. Essa organização do TCC, né? Vou estar junto acompanhando, né? Por favor, organize seus projetos, não deixem para a última hora, não perca essa oportunidade. Também gostaria de agradecer a Patrícia, que sempre esteve junto comigo, me dando apoio, tendo muita paciência, então muito obrigada. Gostaria de agradecer a Bruna também, muito obrigada. Uma boa noite a todos e tchau, tchau.